com os anos isso melhore, mas... Talvez se tivesse uma união de todo mundo, dos ricaços... Ai, se tivesse uma união de todo mundo, né? Essa seria a melhor palavra. <risos> né? A, nós estamos numa época mais polarizada que eu já vi na minha vida. Olha que eu passei por 15 planos econômicos. Eu vi hiperinflação, vi confisco, vi, né? Vi cada coisa surreal. Vi tirar mudar o nome da moeda três vezes, vir tirar três vezes, tirar três vezes. É. Né? Imagina empreender nessa época, uma é loucura. nessa época eu, da lembro, inflação... eu lembro de uns... 80% de inflação, eu trocava o preço duas vezes por dia. Nossa, isso ia ser muito chato, Cara, meu, eu muito lembro chato. Eu Surreal. lembro o, a, a Casa e Vídeo, lá no Rio, que eles, compra, eles vendiam a prazo e diziam assim, 50% de juros apenas, tá ligado? Surreal. Assim, e minha você... mãe, minha, quando, quando chegava o, o, o dinheiro lá em casa, minha mãe já mandava correndo no mercado para comprar logo. É, Porque, porque você tinha dia loja seguinte, naquela época? a fábrica, Eu já a... tinha a e, e como que era essa loucura? Como que era ter uma indústria na época da inflação máxima? Maluco. Comprar tudo maluco. Você, você imagina que tinha às 8 horas da manhã eu trocava o preço e às quatro horas da tarde eu trocava o preço de novo. Às vezes, duas, três horas da tarde, tocar tocava o preço de novo. E, e aí chegava uma dinheiro. hora que você nem sabia mais se o teu preço estava certo ou errado, porque você começava a ficar, perdeu a referência. Então eu falava, a gente tinha o preço do McDonald's, de um Big Mac do McDonald's, e tinha o preço de uma caixa de fósforo. Então eu sempre tinha o preço desses dois, porque o um dia de manhã alguém me trazia o preço do McDonald's e da caixa de fósforo. Aí eu olhava o meu preço em relação a eles, pra ver se eu não tava muito louca, se eu não tinha subido demais ou <risos> de menos. Ele sabe que o Mac e a caixa de fósforo ia conseguir fazer a, aquela conta melhor. boa. É, sei lá, pra gente ter alguma balizada é, é, algum tipo de jeito de você então se onde, balizar. de onde que tirava? De onde que o Mac chegava nessa conta? Ele, sei, ele olhava não, a caixa sei, de fósforo? Se, nem sei se ele sabia <risos> tão melhor do que eu, mas assim, <risos> era pra mim, era o que eu escolhi. Eu falei, meu, vamos escolher duas coisas mais doidas e vamos escolher isso como referência. E aí eu escolhi esses preços. Ah, o Mac é uma dois... boa referência, né? na é. minha opinião. É, né? chegou uma época que... É, se eu não me engano, a referência era UFIR, que é Nossa. uma que um é um, índice. É um índice aí, pá, não sei o quê. E, cara, isso aí a gente está falando de 91, 92, não é? Não, né? é Foi quando. Foi em 1990, que era o Collor, o presidente na uhum. época, ele tirou. Ele tirou para a inflação e fez o confisco. Que foi, para mim, essa foi a coisa mais louca que eu vi. Assim. <risos> espero nunca viver um negócio mais louco. Que nem esse. Imagina que você acordar de manhã. E você ter 50 reais na conta da empresa e da pessoa física. E eles tiraram o dinheiro das pessoas na poupança também. Então, por exemplo, o governo a vida inteira fez grandes campanhas para as famílias fazerem poupança e poupar o dinheiro dos filhos. Pô, olha, faz uma poupança para o seu filho quando ele nascer. Então, as avós davam poupança de presente para os netos. O pai comprava uma poupança porque o dia que você casar, você tem, vai comprar um apartamento. O dia que você se formar, você abre a sua empresa, abre o seu consultório com esse dinheiro, sei lá. Então, todo mundo tinha tipo, uma cadeia de poupança? Os caras foram lá e congelaram a poupança, a conta corrente, tudo de todo mundo. Aí ficou o país inteiro com 50 reais no bolso. Que todo louco. mundo. Aí eu cheguei na fábrica, eu tinha 800 funcionários naquela época. Ah. Cheguei na fábrica, estava todo mundo assim com o olho arregalado me esperando entrar, né? E aí falaram, e aí? Como é que nós vamos fazer? Falei, olha, não tenho a menor ideia. Começa a pagar a luz porque os 50 reais não pagam nem a conta de luz da fábrica. Era surreal, não pagava a minha conta de luz da fábrica. Mas não pagava água, luz, telefone e tudo. Não pagava. Eu falei, ó, começa a pagar a luz. Porque a gente não tem dinheiro nem para pagar a luz. E aí, eu pagou Mas o que aconteceu depois? Foi a época mais louca de todas, assim. É, eles devolveram? Muita gente se matou. Muita gente se matou. Muita gente se matou. Você imagina, eu tinha, eu tinha uma amiga que tem três filhos. Uma história paralela. E ela... O